Você é um o fala que o cara é mamorote dá tá pro puto de Paris. Nada fez. Você mandar de é que pode. Eu tô bigodando, godando com bigode. O tá pra cá. O, ah, o AJ tá falando pra porra. Calma que eu é um incrível só ganhou a Batalha da noite. Tava de dupla comigo. Que estaria meu mano é não Ele falou que nós é dois MCs sem bigode. Olha aqui o JP, o rei da puberdade. Tá... <SILENCIO> tá, mano. Não... Hey, hey. hey, hey. é? é? Aí. Aí, mano, sei lá o que nós tava falando mesmo, mas tá ligado eu tô fique procurando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 Eu tô aqui pra ver acontecer Se eu matar você vai levantar E o meu livro hoje vou descer Sabe por quê? Eu trouxe meu coração Você trouxe coração No final da batalha tem folhinha aqui E sua cara no chão E minha cara no chão você me entende, parceiro, que primeiro eu mato você e ali eu te consolo Você falou que vai matar ressuscitar, mas o talento eu sou estudante Eu sou uma ideia, eu não sou uma pessoa, você mata meu corpo que eu vivo pra sempre, vivo pra sempre. eu entendi tudo o que você fala Eu também sou uma ideia, e ideia é a sua prova de bala Essa parada, você vai ver no chão Porque você foi stop, e depois você conta para o Barreto Qual o gosto do boot do Bob? Ah! Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia. A sua ideia é se seguida, você é a ideia errada. Por isso que hoje você vai tomar, pode crer? Por isso que você não teve o gosto do boot do Bob e o gosto de caminhada. Um mesmo tipo daquela que você nunca teve. E eu o <SILÊNCIO> <SILÊNCIO> <SILÊNCIO> <SILÊNCIO> <SILÊNCIO> claro que eu não tinha a mesma caminhada do Bob. Mas nós dois viemos na favela. A caminhada do Bob é organizar mal do Brasil. Minha função é bagunça ela. É uma eu só a sua rima e traga sua vida. Por isso que eu vim te dizer, eu rimo fica de piscina. A sua doida eu fiz morrer e morrer. Eu vivo de eu levo. Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano. Igual Julieta. Você é igual o meu, sente o gosto dedo. Nossa, o pai vai organizar maior. Você bagunça ela e eu não te o dedo. Você só esqueceu de lembrar da minha função, quero te matar, porque você nem com o só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brinquedo Só que a bandeira preta já saiu do gol, já vai tempo é Você tem que entender que tem medo Eu sou o Buzz Lightyear, E todo mundo vai falar que eu nasci um brinquedo A UEMINISTA E A LEI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 Deixa aqui nos comentários, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Saudade de verdade, o seu talento não foi notório. Sabe o que é Guarulhos claro, e Itaquá? Eu sou um missionário, procurando novos territórios, novas pessoas, novos ouvintes. Por isso que minha receita tem requinte. Então é melhor você mandar seu freestyle, porque hoje um Van Gogh vai para o, da Vinci. o Van Gogh vai morrer para o da 20. O Van Gogh vai morrer para o da 20, então. Sabe, faço né com a avisação. Gira Van Gogh. Quero ver se eu sou quando ele vai em cima do caixão. Eu não sou Van Gogh, porque agora você tá fugindo Antes de responder, eu tenho que escutar Sou o Van Gogh que dá ouvido pros inimigos Essa aqui é a parada, é isso que você quer falar? Só que na minha frente você não pisou no gueto O girassol tá em cima do caixão E dentro do caixão dá tá o corpo do barreto Essa é a parada tadinho, você foi a pulso Pode trazer todos os girações, porque a flor esterbala tá pendurada no pulso. Ah, ah. É como se fosse meu último dia, é como se fosse minha última batalha. É como se essa fosse minha última rima, mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha. Rimo pra caralho, eu não pego atalho, sabe por que você que vai parar no atoalho? Dentro do caixão tá o um barreto, você se matou, facilitou o meu trabalho. Ah. Ah! Eu não fascinantei o seu trabalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade que queria Essa aqui é a parada, irmão Então melhor você que vai fazer sua fé É como se fosse minha última batalha Não é como se fosse parceiro Hoje é Hoje não é porque amanhã tem outra, e se eu não conseguir guardar tem coliseu Então, cê não pode falar que é a minha última batalha Porque não sabe nem porque nasceu Cê disse que você não é suicida Isso que eles querem, não sou uma homicida Porque diferente do suicídio Quando eu rimo, eu faço no vidro. E nessa porra eu me entrego a vida em é sua vida, você tá ligado que na minha frente você vai perder Entregue é sua batida, cê vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci, mas ser é pelo que vou morrer é de... Eu juro que eu não sei pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse sei eu vou morrer E a única certeza na minha vida É que a causa da minha morte não vai ser o JP se é Cada pessoa é uma pessoa Barreto, yeah. espere que não sou eu. nisso como pessoais A causa da sua morte mano, não vai ser o JP Só vai ser as rimas que ele faz Vai ser cada patate, cada butate Por isso que você é a cópia Cê fala tanto de salvar de vida, mas eu nunca vi você disposto a pegar a própria Ai ah, meu Deus, ai meu Deus Tá é só o mais pesado da tribo que incendia em Sabatai Não tem, não tem, não tem É só o mais pesado da tribo que incendia em Não tem, não tem, Eu faço minha e quando chegar é lá ali embaixo, também eles gritar seu nome Porque é moleque bom, que a vida domina Mas não dá pra eu gritar o seu nome Quando sou eu que tô fazendo a rima Então dá grite, deixa pra eles gritar E quando eles gritar, você abre o ouvido e não venha reclamar Você podia ter ganhado de 2x0 se não fizesse feio Tava mandando da hora, mas veio com choro De novo rimar no sorteio É tentou gritar Oh, oh, oh, oh, oh. E ele com os outros Mesmo assim, podia ter ganhado mais, eu perdi Mas igual o quis, perdi no primeiro Mas no terceiro eu ressurgi Vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir e correr atrás do seu prejuízo Tô então, vou falar pra você, sem maldade que você tá perdendo Enquanto você tá vendo o seu prejuízo indo embora Atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo Tem morana moral, pode ser o um prejuízo O que importa um o juízo final é isso... Eu posso dar, tá? mas agora na batalha aqui eu já te desloco. Mas esse papo de o que importa é o juízo final, é o papo de quem é feio. O que importa é o juízo final, mas o fim justifica o meio. Pode chegar no final, mas quanto foi a caminhada? Eu justifiquei seu meio, eu sei que é esse preço. Mas vários no fim no meio, peguei a mesma humildade do começo. Eu tava cegado, tá ligado, parceiro de Zoe. É foda você chegar lá em cima quando lá em cima você se foi. Não existe essa caminhada, cê tá ligado que agora eu sou a rima. Quem faz isso é quem tem exército de autoestima. Quem tem humildade, tem humildade, foi porque obteve. Quem chega no topo e perde a bondade, é porque nunca teve. <risos>